Uh, estamos neste momento aqui, nesta localidade Saint Lucar La Maior Não sei se pronuncia bem ou não E viemos aqui dormir uh, É neste momento 7h21 da manhã Deixámos aqui o carro, que este é um bocado complicado uh, Estamos aqui, esta localidade fica perto de Sevilha Temos aqui a igreja E o nosso alojamento fica para aquele lado Para aquele lado ali Estou a ver, parece que não se pode estacionar daquele lado, mas deixamos aqui o carro deste lado por ser a princípio não, não deve haver qualquer problema que a igreja que agora neste momento está é encerrada, né? porque estas horas da, ma da manhã o resto do pessoal está ainda a dormir, praça terá as três culturas, né? estão a ver é, de noite, tudo calminho, ficámos ali numa praça ali daquele lado o pequeno almoço. Está incluído por três pessoas, acho que foi a volta de 50 e qualquer coisa euros, queria colocar aqui o preço no, no ecrã, estão a ver como é que é de manhã, está tudo calminho, ficamos ao pé da estrada mas não há grande crise. ficámos ali daquele lado, uma praça, a ouvir os cães lá ao longe, estamos aqui a poucos quilómetros da fronteira, estamos quase entre... Sevilha, e Portugal, bem em meio, uma esplanadazinha aqui deste lado, o pessoal já começa a acordar, e ainda não acolheram os lixos, ainda está os caixas de lixo cheios, vamos aqui, qualquer coisa que não sei bem. o que é que isto será, quase a origem árabe. o que é que diz aqui? Ok, está bem, é espanhol. Não, não entendo muito mim que está aqui tira. mas estão a ver olha aqui os Isto deve ser aqui uma fonte com certeza ou não, ou talvez não quase perto para fazer o skate, né? mas não tem um buraco ali na parte de cima não, não deve ser água e nós estamos aqui neste Hostal San Pedro foi o mais económico que encontramos é, só, foi só passagem por isso não vale a pena dizer muito mais, temos aqui o coisa publicitária São o lugar lá maior, é onde estamos, então estão a ver? A igreja onde estamos, olhem, igreja com tipo Lourinho, mais umas ruínas, é onde estamos, Sevilha, turismo da província de Sevilha, nós estamos ali daquele lado, aquela janelinha pequenina onde, é, é o nosso casa de banho e ali é, é o quarto. Marquesa é Viúva de Alassandia. As decorações. E nós entramos aqui para esta porta. Nosso hotel São Pedro. Não estou aqui a ver. Tem um WhatsApp. Marcamos pelo Booking. O senhor uh, começou a enviar. Uh, até às 11h30 podem entrar. Depois havia mensagem no WhatsApp para apontar se a gente estávamos muito demorados ou não, portanto respondemos e aí, damos aqui com isto e estrenamos o carro daquele lado como vocês estão a ver ali e já mostro o interior daqui a mais uns minutos assim que o resto do pessoal acordar. Está pequeno almoço, pequeno almoço deram um mapazinho, nós vamos para aquele lado e vamos provar os churros espanhóis. Então vamos lá. É por aqui a porta. Tu e, tu. e aqui temos uma Lucília. Uma hora destas, acordando as pessoas. Está mais diz. Parece -te. é o que temos. Há portugueses no raio. Vem é para aqui para a Espanha fazer por mim. <risos> este é o apartamento, aqui dormiu o Kevin, ali dormi eu, ali dormiu a Lucy, temos aqui o, o guarda-fato, como estão a ver, uma divisão, temos aqui o um mapa, nós estamos aqui, entramos aqui, entramos aqui, temos aqui o um apartamento, que outro apartamento, aqui ficou o senhor, que é o Luga, que dorme aqui, depois está outro, e outro. Ok. Temos ar condicionado ali, o ar condicionado. o crevaninhas para manter o portátil, não temos é a energia. A única energia que encontramos é aqui na casa de banho. Temos aqui um tomar chuveiro. E é o que temos. E agora vamos para a bucha. Vamos para a bucha agora.